Esse tema que o senhor liberou para ministrar hoje, ele é bem importante. E eu creio que, nessa situação, nós somos viventes e presentes nessa situação, né? Pode ficar à vontade, irmãos. Vamos, então, trabalhar aquela, aquilo que Deus nos deu. E muito interessante, porque... Foi hoje à tarde, umas 5 horas, quando eu tive condições de meditar um pouco na palavra sobre esse tema e orar ao Senhor. Porque é um tema que causa um pouco de preocupação, né? De preocupação. Porque o ser arrogante, ninguém quer. Todos queremos ser humildes. Mas será que conseguimos permanecer humildes sempre? É uma situação difícil, né? E eu meditei pedindo a Deus que me entregasse um capítulo-eixo da palavra onde em uma situação estivessem as duas realidades, da humildade e da arrogância. E Deus me deu essa direção e eu vou compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, irmãos, eu sou muito criterioso em entender o significado das coisas, né? o significado das palavras. Porque muitas vezes nós entendemos com uma interpretação de vida e, tecnicamente, está equivocado. Então, eu tenho um certo zelo assim em buscar o que se trata. né? E o título, o capítulo que ficou para ser trabalhado hoje no livro Paredes Emocionais, é a parede do merecimento arrogante. Aí já começou a ter problema, né? Quem merece ser arrogante? É merecido ser arrogante? Tá, mais? o que quer dizer arrogante, né? O que quer dizer merecimento? Vamos lá. Mediante o dicionário, merecimento. Qualidade em função da qual se merece prêmio, apreço, estima, valor, mérito ou importância. Então podemos dizer então, que é a importância de ser arrogante ou o mérito de ser arrogante também. né? E o termo arrogante, esse adjetivo, ele expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade. Soberbo, que se sente superior aos outros. Bah, daí veste, né? Aí o cara se identifica, porque puxa vida, né? Imagina, soberbo, se sente superior aos outros, o um indivíduo que carece de humildade. E não existiu ninguém mais humilde que esteve aqui na Terra além de Cristo. Foi o mais humilde de todos. Isso é incontestável, segundo a palavra. Mas no entorno de Cristo, tiveram muitas pessoas arrogantes, soberbas, né? e que causaram uma série de problemas. E aí, na nossa carreira de vida, ficamos nos perguntando, momentos somos arrogantes e momentos somos humildes. Aquilo que serve para nós, como pessoas, aquilo que nos serve, nós somos humildes. Aquilo que não serve, nós somos um pouco arrogante com o próprio Cristo, em muitas queixas. né Então, vamos uh, entrar na palavra do Senhor, e eu trouxe aqui alguns versículos, se caso os irmãos não quiserem abrir, fica à vontade, quer dizer, abrir também, porque facilita. Eu vou, para ajudar, eu vou passar também a página. Né? Vamos para Tiago 4, 6. A 1601, a página, por favor. 1601. Você sabe que o maior desafio de uma, quando libera uma palavra, em qualquer situação, é não se colocar como peça eixo da palavra. O maior desafio é esse, para qualquer pessoa que vai liberar a palavra, onde sai o eu e entra a palavra. Isso é um desafio, irmãos, que faz muitos anos que, quando eu trabalhava em outras áreas, ministrava a palavra numa outra congregação, eu tentava cuidar, mas a gente dá uma derrapada de vez em quando e se insere na palavra. né? é? Então, eu preciso ter um cuidado também Para nós ter um, um, um eixo, um, o cerne da palavra Então, Tiago 4, 6, diz assim ó, Antes, ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Aqui começa já a palavra nos nortear, irmãos Qual é o comportamento de Deus com os arrogantes ou com os soberbos. Como é que Deus trata pessoas ou atitudes? Porque uma coisa, pela reflexão que eu fiz durante a tarde, é uma pessoa arrogante. Alguém conhece? Eu conheço. Outra coisa, são atitudes arrogantes. Eu creio eu já tive algumas atitudes arrogantes Mas Também creio que não sou Uma pessoa arrogante Então quando falo merecimento arrogante Então teve momentos Que foi merecimento mesmo Ser um pouco arrogante Não que Deus aprove Uma atitude arrogante Mas que Deus desaprove a pessoa arrogante Então quando diz Deus, Nosso senhor diz que antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. A pessoa soberba é uma situação extremamente negativa para o reino. Nós que definimos a nossa vida pautada na palavra, nós precisamos entender que a arrogância ela é uma armadilha diabólica. Diabólica. Ser arrogante. Mas existem situações, que eu vou mostrar logo depois na palavra, atitudes que Deus permite que a atitude pareça ser arrogante, mas ela é imponente. Porque tem situações, aqui na palavra, que nos mostra que um servo de Deus, ele precisa ser decisivo. É o sim, sim, não, não. E muitas vezes, quando nós formos firmes no sim ou firmes no não, vai dar a sensação de arrogância. Por exemplo, ah, o irmão Lisandro não permite tal coisa. É um arrogante. Interpretação diabólica. Mas muitas vezes essa não permissão ela é necessária. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais A situação do que é o correto e não correto Do ser ou fazer né? Que aí começa a ter as diferenças Jeremias, irmãos, 49, página 1068, por gentileza Jeremias, 49, 16 49 16. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia. De lá te derribarei, diz o Senhor. Quer dizer, começa esse versículo com um terror que inspiras, né? É inspirado esse terror. A soberba, ela é uma inspiração. Assim como o amor, a humildade é um sentimento, ele é inspirado. A nossa vida aqui deverá ser inspirado por Deus, pelo amor de Cristo, pela obra da cruz. Mas aqui está muito claro em Jeremias que o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Você sabe que percebe esse engano nítido nas pessoas. Esse engano que é uma inspiração do terror, dessa soberba ou da arrogância, ela é nítido. E por mais que as pessoas queiram fugir, que nem diz, as fendas das rochas querem subir no mais alto local, Deus não vai deixar de ver e nem tomar a sua postura como sendo Senhor. Porque em determinados momentos, as, no as nossas vidas elas têm uma oscilação natural de variações de humor, variação financeira, variação de momento, variações de pessoas, né? pessoas chegam, pessoas saem, a saúde às vezes tem uma oscilação, a área econômica nem se fala. Essa oscilação é um terror muitas vezes. Então ela inspira muitas vezes a soberba no coração. Principalmente quando a pessoa vem de uma situação muito tranquila aos seus olhos. e Depois vamos ver onde é que vai mudar. E essa situação tende a mudar. Então, para não trazer a impressão de que a situação mudou, a soberba do coração ela engrandece aquela situação, aquela pessoa. né E aí vem o merecimento arrogante. Porque é muito mais fácil uma pessoa pensar que num cenário de arrogância ou de soberba, ela vai demonstrar menos fragilidade do que numa tendência de mostrar uma humildade e aí sim se parecer fraco. E aí que vem, pela, que eu meditei assim, nesse capítulo aqui de Jeremias, principalmente do 14, né, que diz os pecados e o castigo de Edom, que foram situações exatamente essa onde houve uma oscilação e para não mostrar fraqueza, a soberba entrou, de forma de inspiração do mal. Quando nós somos humilhados por um soberbo, o primeiro momento tu pensa, eu sou fraco, e o soberbo está certo. E aí Deus vem e mostra ao contrário. Tu estás forte e o soberbo que está fraco. Mas nós só conseguimos enxergar isso aí pela misericórdia. Onde nós olhamos, olhamos uma situação, os soberbos, e, e dizemos, tu precisa de oração. que tu está sendo inspirado num terror e a soberba do teu coração, conforme diz Jeremias. E com isso, quem é de Novamburgo acompanhou, alguns anos atrás, no topo do crescimento econômico na região, do calçado, do couro calçadista, que hoje nós enxergamos reflexos ainda, né? de pessoas mais velhas, que hoje poderiam estar trabalhando num cenário bem mais confortável, e não estão. Que há 25, 30, 40 anos atrás estavam. Mas teve pessoas que decidiram interromper as suas vidas de forma... Uh, suicida de forma de drogas, enfim, situações complicadas, mas não quiseram descer o patamar do ego para a humildade. Então, elas se tornaram soberbo no seu próprio coração. E, e existem situações que nós analisamos assim no dia a dia, no ramo econômico, de empresas, de pessoas que eles vivem muito no passado, né? Ah, mas antes era assim, mas antes era dessa maneira, né? Tu percebe que o que quer fazer é mostrar que podia. Né? Então, de uma certa forma, existe uma certa arrogância. que ninguém aqui está preocupado com coisas, e sim com pessoas, com almas, né? E... E a soberba e a arrogância nesse merecimento, essa parede que as pessoas constroem, que o título é a, a parede do merecimento arrogante, essa parede que se constrói é um bloqueio. Porque uma parede ela tem várias funções, entre elas o isolamento, tanto acústico quanto térmico, o isolamento de pessoas. Que bom que existe parede, né? imagina. Então, só que as pessoas constroem a parede do merecimento arrogante. E começamos a pensar que dentro dessas paredes existe tristeza. Porque o autor da arrogância e da prepotência não é Deus. Então nós precisamos é sair fora dessas paredes. Vamos para provérbios, irmãos, que nós temos que entender uma coisinha bem interessante. Página 8, 7, 6, que é Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2. Nos diz assim, ó. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quando eu, anteriormente, eu me expressei da questão que quando um soberbo, um arrogante, ele faz questão de trazer um, um momento assim, de humilhação e o humilhado a olhos humanos se sente fragilizado e que perdeu alguma situação, algum contexto, nesse versículo, desvenda essa situação. Que nos diz mas com os humildes está a sabedoria. Então, irmãos, quanto mais uma pessoa, mais um ser humano, ela é arrogante ou soberbo, mais miserável ele é. Isto é certo. Ele é muito miserável. E quanto mais humilde nós formos, mais sábio seremos. Porque a sabedoria de Deus, ela está... Direcionadamente Para a humildade Não tem Como negar Que a humildade É uma das forças mais grandiosas Que tem Na vida de um homem Não tem Porque se não fosse a humildade Ninguém estaria casado Tu imagina cada um com a sua arrogância Não, porque eu sou melhor do que tu não, porque eu faço isso. Não, não, mas eu fiz aquilo. E começa aquela discussãozinha de ego. Né? E, e a humildade, ela sela o relacionamento. Se nós não fôssemos humildes de receber a palavra, Deus não iria abençoar a nação. Se nós fôssemos arrogantes, como os antigos reis e tantos outros, os escribas que foram extremamente arrogantes, soberbos, a bênção de Deus não alcançaria a misericórdia que alcança. Então é bem o oposto. Quem vem da carreira militar, quem vem da carreira da polícia, desses meios de autoridade, que levanta a mão e os carros vão parando só com o levantar da mão, por ser autoridade, né? quando estão com as vestimentas, com os armamentos, enfim, vocês podem perceber que é uma arrogância incrível, né? Peito estufado, olha por cima, aqui eu sou autoridade e tal. E quando ele tira aquela farda, fica igual a nós. Mas a arrogância não sai. Então, quer dizer, nós estamos sendo vestidos de quê? Qual é a nossa vestimenta? Qual é a nossa... Estrutura corporal para dizer a minha atitude é A ou é B, porque o momento que uma pessoa ela tem essa fragilidade de viver de uma soberba, ela não é sábia, segundo a palavra aqui de Provérbios, está faltando sabedoria e um pouquinho na frente, Provérbios também 18, 12. 18, 12, nos diz assim, antes da ruína, gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Gabar-se, gabar-se, se achar, né, o cara está se achando, né, aquele se acha, né, esse é o nosso linguajar do dia a dia da gauchada, né. Aquele lá está se achando, se gaba-se. É, antes da ruína. O que significa? Que a ruína chegará. Então, quanto mais as pessoas ficam se achando com valores hipotéticos ou com moral, querer pregar moral. Não, porque eu sou sou crente. Eu, tu não vai na igreja? Tu não ora? Não, mas tu é... Né? Começa a vir aquela questão de querer se gabar, se achar. Lá na frente vai vir a ruína. E diz, o coração do homem, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Quer dizer, a honra dele... Destrói a humildade, vai-se a humildade, não vai ter mais humildade, né? Então o que acontece? Momentos em que nós vestimos uma estrutura de soberba, logo na frente vem a ruína e vai embora a humildade. E essa questão de querer achar-se melhor do que o outro, é uma das maiores soberbas e egoísmos que existem. Porque quanto mais nós temos conhecimento, mais entendemos que não sabemos nada. Isso, irmãos, é certo. A pessoa que mais sabe é a que mais quer aprender. Temos um exemplo aqui na igreja diário, Celso Ferrarese. Não está aqui o pastor, mas é, como advogado, é um dos melhores que o Brasil tem. Como pastor, um dos melhores que o reino também tem. E tu vai explicar alguma coisa para ele, querer conversar com ele, ele te escuta com o olhar que eu quero aprender. Já viram isso? Aconteceu com vocês isso também? Tiveram essa sensação? E também já tiveram a sensação de falar com quem não sabe nada E o cara dizer, eu sei, deixa comigo Tá, tá, nem te dá o ouvido Também tiveram a sensação? É isso, irmãos É a soberba e a humildade O sopro de Deus e o sopro demoníaco E tudo isso, irmãos, é espiritual Porque assim como Deus fala tanto em soberba tanto em arrogância, que eu fiquei surpreso. Quando comecei a pesquisar esses dois termos na palavra, mas não pode. Tantas vezes, em, tem versículos que se repetem em Lucas, em Marcos, sobre soberba e sobre arrogância. Eu falei, misericórdia. É um tema que Deus expõe muito, irmãos. E vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse ter uma ligação direta com a salvação, Deus não falaria tanto. Não falaria tanto. Porque tem termos que Deus permite na palavra dele que passa às vezes despercebido e não retoma. Mas tem temas que realmente têm seu valor ligado à salvação. E é muito importante nós entendermos que no momento que nós visualizamos o lado espiritual as cadeias do mal são quebradas. Porque tem que morrer o velho homem. E muitas vezes, em nossa infância, quem não nasceu em lar cristão, começa pequenininho, né? A soberba. A minha bicicleta é melhor do que a tua. Teve um, uma vez, meu irmãos, uma situação muito engraçada, mas muito triste ao mesmo tempo. Eu devia ter uns sete, oito anos, talvez, e fui em casa, peguei um cacho de uva. E o meu colega foi na casa dele e também pegou um outro cacho de uva. Só que o cacho dele era pequeno. E eu peguei um. E eu fiquei dois dias rindo dele com aquele cacho dele. Tipo assim, uma arrogância, mas nunca mais esqueci isso. Foi a última vez na minha vida que eu fiz de primeira. Que Deus me constrangeu tanto naquele momento, assim depois que eu fiquei tendo, tendo a lembrança do que aconteceu lá nos primórdios da minha vida, depois que eu me converti, que eu me converti, já não era mais tão guri. E aí Deus me constrangeu depois de 25 anos de uma situação de criança. 7, 8 anos, idade dos meus filhos. Ali, foi, acho que foi o meu primeiro pedido assim, como um arrogante soberbo, né? Aí depois disso, eu comecei a ficar tão constrangido com aquela situação que eu entendi que Deus usou aquele exemplo na minha vida para que eu não fosse... Continuar com aquele perfil de arrogância, de prepotente, né? de, de, se, de ficar se gabando. E eu creio também, irmãos, que muitos, muitos têm essa dificuldade também. Porque às vezes a gente quer ser tão humilde, leva tanto na orelha que nem gaúcho gaúcho, né? Mas é sabedoria, irmãos. Vamos para Isaías, irmãos, 11, é, página 927, por gentileza.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 e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Irmãos, assim, ó, é, é muito triste, sabe? Nós sabemos que uma pessoa altiva é arrogante, né? Uma pessoa arrogante. Então, se nós voltarmos aqui e trocar um pouquinho a palavra, vocês vão identificar algumas situações assim. Ó. Os olhos arrogantes dos homens serão abatidos... Né, que é sinônimo. Imagina, os olhos arrogantes dos homens. Alguém já olhou alguma coisa com arrogância? Oh, o meu é melhor. E a sua arrogância será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isso aqui é um puxão, irmão. Nem é de orelha, né? É um puxão de pescoço, né? Porque o, o olhar... Deus nos diz assim, ó, Os olhos arrogante ou altivo dos homens serão abatidos. Então quer dizer que os homens olham. Nós olhamos com arrogância. Olhamos quem, o que com arrogância? Os mais fracos do que nós. Assim pensamos ser, né? Eu penso que ele é mais fraco, então eu vou olhar com arrogância. Isso aí, na relação empregador-empregado, Existe muito isto. O empregador olhando com um olhar de arrogância. Mas muitas vezes não é o dono da empresa, são os encarregados. Os encarregados, eles têm muito mais índice de arrogância do que os proprietários. Porque os proprietários dão valor porque eles começaram de baixo muitas vezes. Muitas vezes. E o encarregado... Ele não começou nada, mas ele acha que aquela caneta que ele tem dá estrutura para ele ser arrogante com os demais. E aí, meus irmãos, Deus nos diz que, as, que a sua arrogância será humilhada. E quem que não é o homem que vai humilhar, porque só o Senhor será exaltado naquele dia. Então nós nos deparamos em situações que nós precisamos realmente, irmãos, orar muito para que nós não venhamos ver as coisas com arrogância e sim com diferenças. Tem uma diferença aqui, mas não significa de que essa diferença me faz mais ou menos do que ninguém. A caneta, dando um exemplo, né, o cargo, a autonomia, ela é mais severa do que o dinheiro para a arrogância, tá? Uma pessoa que tem autonomia de decisão ou de demitir alguém ou tomar uma decisão de compra ou qualquer situação importante, ela tem um índice de arrogância muito maior do que quem tem só dinheiro e condições. Isso aí é espiritual, porque as pessoas do entorno dela vão ter aquela maldição para elas também. Porque o que não é bênção é maldição. O que não é humildade, é arrogância. Então não tem como nós fugir muito disso. Vamos para Tiago, irmãos, 16.01. Não, nós já fomos lá. Perdão. Apocalipse. Vamos para Apocalipse. 3. A página 16.26. Agora vamos começar a entender um pouquinho mais do nosso quadrado. O nosso quadrado, ele é bem complicado, irmãos. Você sabe que quando é os outros fazendo, nesse. Estou, o que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é o que está na literatura, tá? Eu estudei a, a matéria hoje à tarde e o perfil é exatamente esse. E fala muito, fala muito em perdão, que o perdão tem diretamente uma relação com o. A humildade. E nessa literatura diz uma história, logo que começa, porque esse livro começa o capítulo com uma história, um fato, dizendo que tinha um casal e, e a mulher teve alguns problemas, uns desvios de conduta, e que ela foi muito egoísta e muito arrogante, e o traiu. E ele, que já vinha numa relação complicada, mas já tinha encontrado ao senhor temente a Deus, Começou a orar, orar, orar e queria uma solução e aí a vontade dele era desaparecer. E aí Deus deu a ele a revelação de quando Jesus lava os pés dos discípulos, que nós vamos ver logo na frente, e ele fez o quê? Levou a, mulher baixo chuveiro, a esposa dele para baixo do chuveiro, desligou as luzes do banheiro e deu um banho nela, no escuro, como simbolizando... Cristo lavando os pés dos seus discípulos para limpar a impureza e a sujeira. E chegou numa altura, os dois caíram em choro, teve um quebrantamento ali, e entenderam o que estava acontecendo. Então assim relata a história desse livro, é uma história bem bem interessante. Em Apocalipse, meus irmãos, 3.17, diz assim, ó é sobre a, a carta da igreja de... Audicéia, tá? Então, nós estamos falando aqui agora de crentes, tá? Jesus está falando aqui de crente, de irmãos, de igreja. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, vamos só separar um pouquinho aqui esse versículo eu vou ler de uma maneira diferente. Jesus diz assim, ó, ele citando né, que as pessoas estão dizendo na igreja de Laodiceia, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Tipo assim, já atingi uma, uma situação financeira estável, já tenho meus rendimentos, estou bem, não preciso pedir nada para ninguém, eu estou bem. Isso aqui são irmãos de igreja falando dando aquela soberba, aquele grau de arrogância, né? E aí Jesus, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, ainda confirmou. Sim. <risos> Miserável, pobre, cego, nu. Mas vamos lá. Ele tinha condições. Então ele não era nu. Tinha roupa. Ele enxergava, não dizia que ele era cego. Pobre também não era. Mas miserável, tinha condições, dizia que era rico, aos olhos do homem, na arrogância do homem, na prepotência do homem. Mas Cristo olhando essa criatura, é o infeliz, o miserável, cego, nu, pobre, avarento, aquele, aquele dinheiro que ele tem, nada resolve, nada serve. E eu entendi que nessa passagem é como nós precisamos enxergar as pessoas que são arrogantes, prepotentes e soberbos, que dizem ter condições, dizem ter dinheiro. E no nosso íntimo tem que dizer, infeliz, miserável, pobre, nu, eu vou orar por ti. Vamos orar para quebrar essa cadeia de maldição na tua vida. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Porque a arrogância, a prepotência, essa parede que constrói, é o demônio que constrói. Não vem do homem que entregou a sua vida a Cristo, não vem de Deus. Não vem. E nós precisamos fazer aquilo que está que nas escrituras, orar sem cessar. E aqui, para os irmãos da igreja de, de Laodiceia, Jesus sentou e disse... Estão dizendo que é rico, é isso, aquilo, mas não é nada. Ele é um pobre coitado. Então é essa visão que nós precisamos entender que as pessoas soberbas e arrogantes são os pobres coitados. E felizes somos nós, humildes, limpos de coração. Se passar alguém no entorno das nossas vidas com prepotência, porque tem coisas... E a arrogância tomou conta, precisamos orar para essas pessoas que são os miseráveis. E às vezes, irmãos, não precisa olhar para a casa do lado. Pode olhar para a mesma casa, às vezes. Que às vezes da própria família. Que às vezes não tinham nada, quando tem alguma coisinha, já começa a dar uma, uma distorcida no contexto, já começa o narizinho erguer, a soberba tomar conta. Eles estão sendo atacados pelo maligno, irmãos. Não adianta tu xingar eles. Não adianta, eles não vão entender. Porque é uma possessão. Tem que quebrar essa casta. Jejum e oração, irmãos. Não tem. Eu, eu não tinha assim, ó, eu confesso para vocês, eu fiquei constrangido hoje que eu deveria ter meditado mais sobre esse assunto, porque eu fiquei surpreso. Como Deus fala desse assunto em sua palavra? Alguém já tinha se dado conta disso? Já tinha se dado conta? Não tinha? Irmãos, eu confesso para vocês. Olha, eu... eu eu tra... leio a Bíblia há 25 anos. Eu não tinha me dado conta que a soberba e a arrogância era nos itens falado muito. E não é só por... no Novo Testamento, por Cristo. No Antigo Testamento, provérbios, salmos, Daniel, Ezequiel, Jeremias, bom, Adão e Eva, né? <risos> Jardim do Éden. A arrogância. arrogância. Não, eu, eu vou fazer o que eu quero. Mas quem é Deus para mandar em mim? É, mas eu sou mais eu. Dá para cá isso aqui? Leva, louco. É, então, começamos lá no início. Então, para vocês verem como esse tema, irmãos, ele é pesado. Irmãos, página 13 e 21. Vamos para Marcos, capítulo 12, por gentileza. Estamos um pouco de maneira informal aqui, né? estamos meio trabalhando conforme vai o espírito, para ter uma certa intimidade também, para não ter uma formalidade muito teológica. 13, e 21, Marcos, Marcos 12, 38. Aqui, irmãos, os escribas na época de Cristo, mas pensem em pessoas cultas, os doutores, sabe? Doutores, doutores, eles sabiam muito sobre as leis, sobre as escritas, eram pessoas muito superiores no grau de cultura do que a, o grande povo. Não é que nem hoje que o, que o conhecimento está pulverizado de forma linear, era muito distante. Então, o que, que Jesus falou para os escribas? E ao ensinar, dizia ele, ele e Jesus, né? guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Irmãos, vocês imaginem só, nós sentados aqui assistindo o culto, aí vem os irmãos, os escritos. Dá licença? Vocês não são doutores, vão lá para trás que eu vou ficar aqui na frente. Chego nos banquetes, nos restaurantes, a melhor mesa é minha, dá licença. Aqui que eu quero ficar. E quando dizem, tá, mas por que isso? Não, vamos orar agora. Longas orações, a religiosidade... Eram muito presentes na vida desses homens. Isso é uma soberba, irmãos. Isso é uma arrogância. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais humildes ficamos. Quero ser como tu. Que o irmão louvou antes. Então, quanto mais humildes nós sermos, mais representamos a Cristo. Tua imagem de Cristo, com humildade. Tua imagem de Cristo, com serenidade mas aquele lá não é a imagem de Cristo com arrogância e prepotência. Ah, mas ora, lê a Bíblia, vai no culto, senta na primeira cadeira. Escribas, Deus o livre, fora daqui. Né? E tem, tem religiões que usam também partes da Bíblia, que é bem isso. São escribas. Tu vê que são... Não, teve um período que, que eu estudei bastante teologia, eu tive um professor no mestrado que ele tinha livro em grego, aramaico e hebraico. Daí eu fazia uma pergunta para ele, ele tu queres que eu leia, Lisandro, em qual idioma? Aquilo desse a quadrado. Eu falei: "É um escriba". Aí um belo dia eu me atrasei, cheguei na sala de aula, ele com uma garrafinha assim, num chazinho, né? Deu Professor, eu estou tomando um chazinho diurético? Brinquei com ele, né? imagina. Não, eu tenho dor de estômago. E aí eu fiquei muito tempo zinco, morando com os índios, e aí isso é um chá natural para dores de estômago. Ele olhou para mim, e tu toma o que para dor no estômago? Eu bar, professor, eu tenho dobrado o joelho, orado ao senhor e tem me curado. Não falou mais em idioma nenhum para mim. Acabou o hebraico, o aramaico, tudo que ele tinha. Né? Então, assim, nós precisamos colocar Deus na frente de, de, dessas escribas e cuidar para não nos tornar um escriba. Porque, irmãos, o, o, a gente muitas vezes, assim, não vou dizer nós, mas uh, eu percebo que na minha profissão, quando uma empresa inicia uh, o registro de uma empresa, vamos registrar uma empresa, vem lá o casal, né? Ah, todos queridos, né, perguntando, tal, eu explico, escuta. Quando eles vêm para alterar o contrato, que aumentou o capital, ou abriu o filial, a secretária já liga para marcar um horário. Aí vem só um, sabe? Quero aumentar meu capital social. Aquela humildade do primeiro já acabou. Ah, não, não, já não quero mais né, conversar, tu já vai explicar. Não, não, isso eu já sei, meu advogado já me disse. Não, não, já pesquisei, está tranquilo. Eu estou com pressa. Aí tu já começa a perceber que a, a ganância, a ambição, a vaidade toma conta. E eu digo: em dois anos eu vou fechar essa empresa. Não passa um ano, liga: pau, ah, eu me quebrei. A ruína chegou. É o que está na Bíblia, irmãos. Não existe hoje um empresário que não quebrou, que não foi soberbo e arrogante no passado. Não existe. Infelizmente, essa armadilha ela atingiu muita gente, muitos empresários. Porque ah, o mundo, a vaidade, infla esse ego e como não conhece a Cristo, e quando conhece a Cristo, não entendeu o propósito dos escribas, que estava errado, eles caem. Agora, irmão, vamos trabalhar agora, não, no cerne, da, da palavra Eu estou cuidando do horário para não me passar muito tá? Tem, tem um capítulo E um versículo Que Eu identifiquei uma situação muito interessante Onde O arrogante Precisou ser humilde E o humilde Teve uma atitude arrogante E o humilde Que teve uma atitude arrogante Foi um homem de Deus e na visão do homem de Deus, quando ele teve aquela atitude arrogante, ele estava tratando, tratando a soberba do outro homem. E o outro homem não entendeu isso. Eu achei um barato, achei o um máximo. Porque tu imagina assim, eu vou te pedir uma ajuda, só que eu sou soberbo, eu sou arrogante. E tu é humilde, mas tu é um homem de Deus. Aí tu tem uma atitude arrogante para me mostrar que realmente eu sou um baita de um arrogante. Ô, oh, irmão, vamos em segundo reis. Cara, essa palavra é fabulosa, irmãos. Cara, a Bíblia é um barato, cara. A Bíblia, assim, quando Deus te dá uma revelação, tu começa a ler, tu fala misericórdia, que maravilha. Segunda Crônicas, irmãos. Perdão, segundo reis, desculpa, me enganei, que eu vou aqui. Segundo reis. Segundo reis, essa parte aqui irmãos, ela é demais, 515 a página, desculpa irmãos, 515. Tinha um homem chamado Namã, diz assim ó, eu e a lepra de novo né cara? Namã é curado da lepra, mas vamos esquecer a lepra um pouquinho, uh, Namã. 515, desculpa, meu irmão, Namã 5. Namã 5. Desculpa, segundo rei 5. Eu fiquei tão empolgado com a palavra que eu estou aqui já pensando na história. Ah, desculpa, meu irmão. Só, só, não, só falta só falta tirar o óculos, né? Ele tira, esse que você é para longe, para perto não precisa. Não, mano. Mas depois... Depois vamos te dar uma Bíblia para ti, meu irmão. Como é grande? <risos> Chegou um milheiro de Bíblia, vamos embora. Queridos, desculpa a minha falha. Então, é Segundo Reis, Reis, tá? capítulo 5. A história de Namã. Vocês pensam assim, ó. Ministro da, justi, da Justiça e Segurança. Vocês sabem quem é hoje né, no Brasil, né? Pensa Sérgio Moro. O ministro. O cara que tem né, todas as suas características tal. Pensa que isso aí era o Namã antigamente. Era o Namã. E a palavra diz, Namã, comandante do exército, do rei da Síria, era grande homem diante o seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, o senhor aqui, o senhor Deus. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então, naquela região ali, o rei tinha um cara da segurança, um comandante, que era na mão. Já venceu guerra, tinha respeito, né? respeitava, o, o rei respeitava ele, mas Deus deu a vitória para ele, só que ele teve lepra. Ficou doente, muito mal. E aí, nesse momento, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram o cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de naamã Vocês imaginam assim, ó? a mulher de naamã tinha uma escrava A esposa dele tinha uma, uma escrava, uma, uma pessoa para atender ele Só que era uma menina E essa menina ouviu a palavra de Deus E aí às vezes nós não pregamos as, a palavra de Deus Porque é uma criança, uma menina, um menino Depois a gente fala A gente tem essa arrogância às vezes não tem? De não pregar a palavra para todo mundo, né? A gente às vezes gente seleciona quem a gente prega, né? É uma atitude de arrogância também, né? Eu não vou pregar para ti. Mas essa menina aqui, que era empregada, ou da escrava da esposa de Naamã, estava junto com eles. Disse ela, a sua senhora. Então ela não se reportava a Naamã. Não podia. Ela falava para a senhora dela. E olha. Teve coragem, ela teve coragem, porque é uma menina escrava, da esposa do todo-poderoso do exército. Devia ter medo, né? Eu teria, pelo menos. Hum. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha a intrepidez da guria, olha a audácia. Pô, se esse cara fosse lá e não fosse curado, ali ia estar morta essa menina. Imagina. Mas olha a intrepidez dessa menina. Tomara que estivesse aquele homem, porque ia ser curado da lepra. E adiante no 4. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, Ande, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, aqui, até os cinco, irmãos. A menina falou para sua senhora, com intrepidez, né? E a mulher olhou e pensou, vou falar para a namã? Certo? Chegou na mãe ó, vai, vai. Sabe quando a mulher fala para ti algumas coisas? O irmão sabe, né? Mais tempo casado aqui de todos, o é o que mais tempo casado, né? Sabe quando a mulher fala e tu pensa... <risos> e tu vai daqui a pouco, tá, vou fazer então o que tu quer Imagina Uma menina falou, mas vamos embora, né Estava ruim mesmo, né No 6 hum, Não, no 5 Respondeu o rei da Síria Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel Então o rei ainda disse, não, vou te mandar uma correspondência Para o outro rei lá de Israel é. E tu vai lá e resolve o teu problema Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata seis mil ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Olha, deve ser bastante coisa que ele levou junto. Por que, que ele levou junto um monte de coisa? Porque ele era o cara. né? Tipo assim, posso, tenho poder de fogo, vou levar para dizer que eu tenho dinheiro, tenho ouro, tenho prata, tenho roupa de festa e comigo, vamos embora. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo chegando a ti esta carta saberás que eu te enviei naã meu servo para que o cures sua lepra <risos> Imagina o presidente do Brasil mandar uma carta ao presidente do, do Uruguai e vai lá o ministro e a carta diz é o seguinte oh, o ó, cura o meu ministro aqui da lepra e o problema é teu agora e possivelmente Possivelmente não era a Síria tinha um poder muito grande. Perto de outros, outras regiões. Então era Estados Unidos da América, assim, sabe? Um poder bélico muito grande, né? Então eles mandavam e acabou. E olha que engraçado que aconteceu aqui. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que enviem a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Quando falei, tirou a roupa, gente, eles devem ter ficado desesperados, esse cara, com medo. Como é que eu vou curar esse cara? Quem sou eu? Não sou Deus para curar. E ficou desesperado. né? Aí, logo abaixo, notai, pois, e vede que procura um pretexto para, me, para romper comigo. O que, que ele pensou? Olha, olha, olha também a arrogância desse rei. Aquele rei da Síria me mandou essa carta para me curar a lepra, porque eu não vou conseguir curar. E não curando, ele vai romper a relação de negócios comigo, porque eu não sou Deus. Mandou uma coisa impossível fazer. Como pretexto para romper a relação de negócio. Olha, olha, olha o, o ego, né? Como é, é forte nas pessoas. E não foi a intenção do outro rei da Síria. Foi simplesmente ó, oh, me ajuda aí. Né? Vê como vai curar ele, quem vai curar. No 8. Ouvindo, porém, Eliseu... Homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O rei diz o irmão, oh, glória! Cara, tem profeta em Israel, tem crente aqui, o milagre vai acontecer. É esse irmão aqui, Eliseu, e a menina, as duas pessoas que botaram Deus no lugar dele, de senhor suficiente para curar qualquer coisa, inclusive arrogância. Nessa altura aqui a arrogância era maior do que a lepra. Por quê? O Namã, leproso, trouxe um catatal de coisa para mostrar poder de imposição de mando. O rei teve a audácia de dizer para o outro, vai lá e cura a lepra. E o outro achando que tinha recebido esse pedido para romper a relação de negócio. Três arrogantes e duas pessoas de Deus. Olha que interessante. Pode vir que aqui tem Deus em Israel. Aqui nessa cidade, Jesus é o Senhor e Salvador. Olha, olha que loucura, que forte isso, irmãos. Isso é humildade. Mas ao mesmo tempo, firme. Não é um humilde molenga. Que daí se confunde com a arrogância. Quando eu falei no início, meus irmãos, nós precisamos ser firme. Nós temos que ser humilde, mas firme. Só que as pessoas podem enxergar como o irmão é arrogante. Ele não foi arrogante, Eliseu. Mas ele foi firme. Mas também não tem conversa, né? Deixa eu vir a mim. Tipo assim, vem para cá. E saberá que há profeta em Israel. pô. O 9. Veio, pois, Namã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Imagina, irmãos, imagina vir aquela frota na frente da tua casa e desce o senhor dos exércitos com armamento de certo, com segurança, com gente, com ouro, com prata, peito estufado, cheio de lepra. Lembra? Lá em Cago, Jeremias, Provérbios, a miséria que é o arrogante? Porque se ele fosse humilde, não levaria essas coisas tudo, né? Apenas iria. Não, não, você vai me curar? Então eu vou lá, então. Vou lá, ó, oh, me ajuda, né? Estou com lepra. Vamos lá. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Essa atitude de Eliseu não parece ser arrogante? Tipo assim, vem cá, vai lá para mim, que eu não tenho tempo. Tem coisa mais importante para fazer. Não vou atender esse cara aí. Vai lá, vai lá, vai lá. e diz para ele o seguinte, ó, te atira lá e vai ficar curado. Não dá a impressão que é uma arrogância? Não é uma atitude arrogante ao olho Humano. Mas quem era arrogante era o outro. E se, ele, e se o profeta fosse humilde, o outro ia bater na porta, ia botar o, o dedo, ia exigir, Ele não, vou quebrar essa arrogância agora com uma atitude que aparentemente é arrogante. Mas não é. Agora, olha o que o arrogante até então fez. Uh, no onze, de novo. Na porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e ressalzaria o leproso. Gente, Naamã se indignou, mas ficou irado. Queria que o cara fizesse um carnaval lá, porque ele era Namã. Ele mandou lá o o é, um, um, um secretário, mas foi. E você sabe o que, que ele foi? Sabe o que, que na mão com aquela arrogância, indignado, com aquele, imagina a humilhação que ele deve ter sentido? Imagina, vem aqui o um, um ministro, nós mandar o secretário atender ele, vai lá no Rio do Sinos, se atira no Rio do Sinos, naquele fim do shopping, se atira no, no aro lá das sete pontos lá, e o cara sai com os carros oficiais, carro preto com batedores, com tudo, e todo mundo escutando. O cara, eu? ir lá, no arroio, me atirar naquela água suja, mandado por um secretário, que nem é o cara ainda, disse que ia é, é me curar. E por que, que ele foi? Porque ele não tinha saída. Ou ele ia ou ele morria. Porque a lepra dele estar em um estágio muito extenso. Ele estava muito mal. Então isso me traz o um entendimento de que Deus permite às vezes a lepra chegar perto das pessoas, quebrar só a arrogância. Só para quebrar a maldição da arrogância, e da prepotência e da soberba. Que tem pessoas que literalmente, né, se não tiver uma lepra, não vai quebrar essa arrogância. E aí compromete a salvação. São pessoas que não vão conseguir encontrar Cristo, porque só encontra Cristo os humildes com Tu não consegue encontrar Cristo com arrogância, porque tu não vai se humilhar e deixar o Espírito Santo falar contigo, porque tu tem mais razão do que o Espírito Santo. Porque tu é arrogante, tu é prepotente, tu é soberbo. E assim era Namã. Mas ele só foi lá no Rio de Janeiro, no Arroio, mergulhar, porque ele estava com a lepra e ele não tinha outra saída. E aí vem aquela palavra, tudo rende graça ao Senhor. Tudo. Por que, que eu tô assim? Quem Deus que quebrar o, alguma coisa em ti? Mas o que, meu Senhor? Vamos pensar em arrogância, prepotência, alguma atitude grosseira, alguma situação de soberania. Vamos adiante. Hum, olha só que loucura. Não são porventura abana e fa, farfar rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Tipo, cara, vem lá do Nordeste. Vamos pensar assim, né? Nordeste, aquelas, aqueles mares lindos, né? Verdinho. Vai aqui no arroio e se atirar. Mas por que eu não me tirei lá então, né? Meu corpo merece uma água limpinha, né? Meu corpo é meu corpo, né? Imagina. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo, porque ele achava que era só a água que ia limpar ele. E voltou-se e se foi com indignação. Ele devia estar muito indignado, né? Porque duas vezes o senhor fala que ele foi, foi indignado. Quando saiu da casa do nosso irmão, e quando estava indo daqui lá murmurando, com lepra, dizendo, por que eu não fui tomar banho naquele outro lugar, que era melhor, mas indignado. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Aqui, irmãos, eu percebo que existe uma soberba tão grande que ele deve ter dito, eu não vou ir. Eu não vou ir. Quer saber uma coisa? Eu tenho, o corpo merece tomar um banho num lugar melhor. Aí, os seus funcionários, seus oficiais disseram, meu pai, olha como é eu chamava de pai. <risos> Meu pai, tu não, se fosse uma coisa mais difícil, tu não ia fazer? Certo? É, iria. é só tomar um banho, te atira lá de uma vez, é fácil. Vamos lá. E ficarás limpo, lava-te e ficará limpo. Quem diz assim, ó, lava e resolve, não vai dar certo, ou se der certo, deu. Tipo assim, os oficiais já estavam dizendo assim, ó, vamos embora de uma vez. E o arrogante, indignado. No 14. Então desceu. E mergulhou no Jordão sete vezes, consciente a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, olha que, olha como era, era um gente, era bastante, veio, o se diante dele e disse: Eis que agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, e cuja presença estou, não aceitarei. Ou com ele, para que o aceitasse, mas ele recusou. Irmãos, até aqui é uma aula de humildade e de arrogância. E ao mesmo tempo de atitude. Tudo inversa, porque o arrogante que era o Naman, ele foi humilde, depois de se convencer, ele foi humilde, porque ele se atirou nas águas, podia ter pegado, estou os... limpo, galera, vamos embora, porque lá não vou voltar, porque é o secretário que me atendeu. Não, ele voltou e disse, ó, oh, agora entendo que tem Deus em Israel, porém, quanto custa? Aí vem a arrogância de novo. Quanto custa aí? Ó, eu quero deixar aqui os presentes para pagar o que. E aí vem o homem de Deus. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Aí, irmãos, vem o suborno dos filhos de crente, dos filhos de, crente, dos filhos de Deus, de nós crentes. Aqui é uma aula que nós não podemos aceitar dinheiro daquilo que Deus faz para as pessoas. Não tem... Quanto custa para ti ou mim? Ora por mim, se eu curar, eu te dou um presente. Meu filho, ó, tão certo como eu estou na presença de Deus, eu não quero presente. Toda honra e glória é do meu Senhor. Os miminhos, presentinhos, sabe? Então, as trocas. Então, aqui, irmão, nós nos deparamos em situações que, para mim, essa história que aconteceu com o Namã e logo na frente, que eu não vou entrar, que é Geazi, porque depois de ser que aconteceu, só para nós entender um pouquinho mais, teve o caso que. Cara, eu, eu vou. Vamos lá. Disse Namã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo o holocausto, nem sacrifício ou outros deuses, senão ao Senhor. Então aqui ele reconheceu que Deus é Deus. E aí vem toda uma situação, só que lá na frente, o secretário do Namã correu e pediu propina presente para ele, para o Namã. O profeta não aceitou, mas lá na frente, o, o secretário dele correu lá e disse, ó, oh, Namã mandou eu vir aqui para, algumas coisas para mim. Namã pegou e entregou. Está aqui. Olha só o que diz logo na frente, ó, no 26. Ó. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro encontrar-se? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois de servos e servas? Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso branco como a neve. Irmãos, uh, esse geasse <risos> aqui, é, alcance de Namã, vendo a corrida atrás, saltou do carro, encontrou e perguntou, vai tudo bem? Então o cara já criou uma artimanha, foi atrás de Namã, atrás daquela comida dos oficiais, e Namã disse, ela está comemorando, estou limpo, estou curado, né? mergulhei naquela água suja, mas entendi que tem senhor em Israel, o homem de Deus não aceitou o presente, porque ele fez pela glória de Deus, Daqui a pouco vem o assessor. Não, mano, o que, que eu Ó, o oh, meu senhor lá mandou vir aqui buscar algumas coisas aqui, porque, né? Tá, então tá. Então vou te dar. Então, ele te mandou, confiou. Só que quando ele voltou, nós vemos aqui no 26, Namã chamou ele na conversa. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou no seu carro. Quer dizer, irmãos, não dá para enganar filho de Deus. que Deus Conta o que aconteceu. Não tem como, irmãos. Ah, passei a perna escondidinho naquela arrogância soberba. Deus desvenda. E aí, meu irmão, a lepra foi para a geração toda dele. A lepra que estava em Namã, passou para essa pessoa e para a geração dele. Filhos e netos. Olha o tamanho dessa maldição. E sabe quem vai tirar essa maldição deles? Ninguém, porque o que Deus dá, ninguém tira, o que Deus abre, ninguém fecha. Então nós precisamos entender, irmãos, que o nosso caminho ele tem que ser limpo, transparente em qualquer situação. Para qualquer homem, para qualquer circunstância. A arrogância, prepotência e soberba é mudição na vida. E não vai ter outra maneira se não dobrar os joelhos e se humilhar na presença de Deus. E agora, para concluir, irmãos, vamos para o nosso maior exemplo aqui. Não vou dizer nem a página, tá, irmão? João 13. João 13, 12, por favor. Irmãos, assim, ó, é, é uma coisa incrível, sabe, quando nós começamos a falar sobre Deus e nos colocarmos nos lugares das pessoas que, que são tementes a Deus, que buscaram a Deus e entenderam o propósito do Senhor. E muitas vezes a gente se depara em situações que a gente foge um pouquinho né, dos princípios, de forma automática, né, porque esse mundo é muito pesado, é muito complicado. Irmãos, João 13. João 13. 12, aqui na nossa Bíblia tem um, um enunciado, uma lição de humildade. 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Isso é Cristo falando: vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis: bem, porque eu sou? Essa conversa também meio é desconectada, né? não dá a impressão que ela não, não faz muito sentido. Agora começa a fazer sentido. No 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o um enviado maior que ele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois e as praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ponto. Glória a Deus. Irmãos, se o nosso exemplo é o Senhor, se quando eu te olho, eu preciso enxergar Jesus Cristo... Se quando eu te converso com o irmão Paulo, eu preciso entender que a palavra que ele vai liberar para mim é inspirada por Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, quem somos nós para ser mais do que alguém? Para ser mais do que Cristo? Para ser mais do que o irmão? Ah, porque lá não, não faz lida. Ele é mais do que tu ou menos do que tu? Irmãos, a humildade é uma dádiva divina. A soberba e arrogância é uma maldição maligna. Então devemos orar para que nós, se nós tivermos alguma decisão, alguma situação em sermos firmes, que venhamos ser que nem Eliseu. Firme para quebrar a arrogância. Não para humilhar e achar que somos mais do que o outro irmão. E aí Deus vai levantar o galardão dele e vai nos... Fora disso, irmãos, não tem benção. Tem pessoas que eu agradeço a Deus que não são bem-sucedidas. Se tem pessoas que tivessem um pouquinho mais, irmãos, misericórdia, na mão passava vergonha. Eles iam pisotear qualquer pessoa... Iam assim, uma, uma arrogância e prepotência, e aí Deus não permite que ela tenha condições. Se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar de pessoas que tinham tudo para se dar bem na vida, mas não se deram. Porque era arrogante. Porque se for se dar bem na vida, eles iam levar junto para eles para o inferno umas 300 pessoas. Mas Deus não permite ser bem sucedido essas pessoas. Porque se forem a soberba ia ser mu muito grande. Então Deus, ainda pela misericórdia, todas essas pessoas não liberando bênçãos para que elas queiram. Tem pessoas que eu penso assim e digo, ainda bem que não tem mais, porque se tivesse mais condições, misericórdia. Porque Deus sonda o nosso coração. sonda o nosso coração. E quem tem, por motivo A, B, C e não tiver o um entendimento, a ruína virá, como diz a palavra. E quando a ruína vier, irmão, é que nem esse irmãozinho aqui que pegou, adquiriu um presente de lepra para ele e para a geração futura. Ninguém vai. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus liberou hoje, é 9 e 31 eu me organizei para ficar até as 9:30. Fico surpreso com, com a liberação que Deus nos dá. Sou grato pelos irmãos estarem aqui uh, e creio muito, assim, irmãos, que hoje eu irei olhar a soberba e a arrogância de forma diferente. E vou respeitar mais, muito mais, os humildes do que qualquer outra pessoa. Na minha conduta já é assim, quando a pessoa é muito soberba eu já desvio e dou uma volta. Não, não quero... Mas agora eu entendi hoje que temos que orar por eles. Porque são pessoas que estão sendo atingidas pelo maligno. que isso é maldição. Então, irmãos, muito obrigado. Creio que Deus vai nos trazer muita bênção. Né? Eu creio que Deus vai trazer o melhor dele para nós, se nos humilharmos. Amém?